Como é que é, malta? Tudo bem com vocês? Sou o perf Tank. Mas podem tratar-me por Perf e sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje estamos aqui para começar uma nova categoria chamada Perf Responde E porquê? Porque eu agora vou responder às vossas perguntas, obviamente Começando agora aqui pela primeira, que é... Ok, não há perguntas Bem, este foi o vídeo, espero que tenham gostado E vemos nos na próxima, até logo!